Eu pus os Jäger tudo por aqui onde oh, eu tô, ó. Com as costas aí, hein, Tudo por aqui, ó, oh, é os Jäger, então. Que oh, quebrar embaixo é já. Quebraram aí, ó. Vamos detonar Precisa, essa não, deixa porra! Eu ir, deixa eu Tem um carrinho por aí, hein. Quebraram quebrar aí, ó. Cuidado. Beleza. Pô, oh, a, a gente não fortificou aqui, velho? A gente não fortificou as paredes? Então, aqui não. E eu fui um, cara, um dos que vacilou porque eu protegi um lugar que não precisava Dispositivo a que eu Vou ficar aqui vou para as camerazinha, me dá uma cobertura aí, por favor Ó, no salão principal tem um babaca <risos> É terrível, pode ser que eu tô pegando aí, velho Caramba, não me quebra, velho Opa é, ah, no salão principal tem uma anta lá Opa! Estouraram aqui, ó Morre, filha da puta! Deitei o cara lá, tem outro, tem Chupa outro essa. Matei também Galera, é ranqueada? Não, tomara... Não, não. podia ser, mas não é Deitei dois ali ah. já Posso deixar a porta? Não, não, deixa, deixa aberto Douglas, que eu acho Beleza. que tem gente ali Mano, eu tô achando que eu vou pegar os caras por trás Ó, os caras estouraram aqui, ó E acho que aqui na minha jan... não, aqui na minha janela tá de boa Aí ah, vale é um pega esse. Não precisa sair rushando não hein galera, só esperar o babaca. É, vamos esperar. Opa, tá aqui já. Ó, ó me mataram ali por trás do bagulho. Nem precisava ter, nem precisava o estar Ra ali. Já foi pra cima do cara, velho. Caralho, mano. É. Nem precisava estar ali, sinceramente. Fiz cagada. E a tweetzinha é que ele tava distraído com você, só que ele matou você antes de eu chegar. Terrible, volta aqui comigo, velho. Só esperar, é a Twitch. Tá, tá deitada no chão. Eu esqueci os botões daqui, mano. Ó, ah. oh, a Twitch tá no alçapão, no, no salão principal. Tá no salão principal, ela. Relaxa. Marca, Marca ela aí. aí. Não, não deu, não deu pra marcar, ela entrou pra trás aí, do... Aí, boa. G, G. A 12 é do caralho, velho. Na 12 é. Morre, Nossa, manda Nossa deu um tiro em qualquer. Cuidado aí, ó. É, eu tenho que. A gente não pegou termite, né? Puta, não pegou o oh. um termite, cara. Ó, oh, então eu vou dar a volta e vou pela garagem. Que eu é é tenho que aqui. Não tem termite mesmo? Abre, tem a já a já... Da... Abre a parede, o que vocês acham? Ah, bistoura a que... parede, hein? Ô, peraí, peraí, só um, só um, só um, só um, um tiro aqui, o seu, Raul. Foi a outra aí também. De deixa eu pôr aqui, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, põe aqui, por aqui. aqui, também, aqui também, ó. Caralho, pum, um só, pô. Deixa eu tirar, deixa eu tirar o meu. Foi ali, foi ali do lado, ó. Não, não, estou tudo, estoura. Não, não dá, dá. Caralho. Os caras não sabem jogar direito, velho. Tem ninguém marotando aqui. Ó o buraquinho na parede ali, viu? Tá cheio de buraquinho. Ô, oh, peraí, peraí, peraí, peraí. Segura aí que eu vou botar uma. Dá uma Ashe aí, dá uma Ashe ali. Ah, é, Cadê o Holly? aqui. Oh, peraí que eu vou botar a carrinha dele. Já posição pra vocês. Eu tô na porta esquerda aí. Opa, ah, eu vou matar no meio, ó. Aí o Baver, na frente de você. Tá. Morre, filha da puta! Ah, ele pegou, velho. Eu dei um tiro no pé de um cara aqui, assim, ó. Eu vi o babaca passando Fude ali. Ah, filha da puta, mano. Eu tava carregando a arma quando passou correndo na minha frente. Mano, não tem nem como eu abrir essa porta Ai, mano. Tô... Ai, caralho, tinha um frost aí, velho. Podia ter pego Ai, essa neta, frost mano. aí, mano. E eu podia ter Opa. pego, ela tava carregando quando ela passou. Oh, olha, tem que abrir aqui, velho, senão a gente vai ficar. abrir onde? Essa porta aqui. A Frost tá lá dentro. Tem três. Os três estão lá dentro, galera. Os três. A Frost, cuidado com a Frost chão aí, Raul. Eu tô pegando lá dentro. Se você Eu puder abrir essa daqui, lá. ó. Os três estão lá dentro no cantinho. Entrando pela a porta que porta. você estourou, tá do... do. É. Essa daqui, ó. Isso, você vai pegar os caras aí, viu, General? Cuidado com a frota aí, porra. Ô, oh, Raul, você ainda tem tiro? Abra isso daqui. Oh, caralho, não tem. Calma aí, mas eu tenho um negocinho aqui. Boa. Eu tô preso aqui. Morre, motherfucker. Boa, boa. Tem, o outro tá lá dentro, o outro tá lá dentro. Juba essa. Aí, oh, esse, é é matar, general, cara, esse é o General, cara. Os caras se mataram. Esse é o General, velho. Né? Torre de Meiral, mano. <risos> Caralho. Pronto, coloquei os Jäger tudo aqui por perto, cara. Bom, se bem mano, que quero aqui quero eu não vou precisar, entrar né? Aqui, né? Quer que eu ponho o Jäger com vocês aí? Tá mais blindado não. do que a... Não, ô, mando, pode deixar aqui dentro mesmo, velho. É, eu vou pôr aqui, aqui dentro, é mesmo. Mais... É. O cara, o cara tentou... vai botar fios aqui, certeza, mas tá protegido, hein? Tem janela, é tá protegido. atrás? Não, Tem, não, já coloquei atrás, um aqui né? na janela. Aqui eu vou tirar também, não precisa de por aqui. Tem carrinho andando que nem um filho da puta aí. Eles não acharam, né? A gente fechou. Mas tem carrinho andando aí, ó. Ah, carrinho. Olha aí. Ô oh, Raul, ele pega debaixo dessa porta aí, ó. Ele pega essa daqui. Eles não acharam ainda, né? Não. Beleza. Não, é, então eu tô de olho aqui. Pode deixar que eu tô de olho aqui. Opa! Cara... Não, mano! o cara aqui dentro, Raul! O cara na frente do Raul, velho! Aí sim! Os cara estão tá onde? Mano. O general já tá pegando tá... os caras lá! Os caras estão aqui, ó! Ó é o terrível! É aqui, aí caralho! Tá vindo dessa escada aí, ó! Ai, caralho! Mano, mano o, o Raul, cara abriu cara. a porta aqui que não fez nem barulho, é velho! Tem ali, tem ali, tem ali. Pegou? O general morreu. Mas tirou vida do cara, hein? Tem aqui. Onde o cara tá? É a Twitch, aqui ó, junto comigo, aqui ó. Peraí que tô indo. Destruiu o carrinho dela. Caiu o terrível aqui, Beleza, tá aqui, ela tá nessa janelinha aí. Pegou a Twitch? Peguei, ela peguei ela. Só falta uma anta. Só falta uma anta, então. Tô tentando olhar as câmeras aqui. Pior que eu não tenho bomba, não tenho nada, mano. Não, mano, vocês eu em três aí, tá tranquilo Ah, vou só esperar ele virem. Espera, tem um minuto Vou tentar fechar aqui, hein, Terrible. Deixa oh, aberto feche, aí, fechei, aberto. Feche. Feche. Pode fechar, pode fechar, fecha tudo aí, ó. É uma esta aqui, ó. Marcou ela? Marquei, pode que tá caramba. Ah, eu tá Tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Bom, Terrible e Howl aí, né? Eu vou ficar aqui na sala. O oh, Terrible, volta aí, volta aí, velho. É, Terrible foi lá, marotar. Mas não na vai em cima de dela, lado. não, que ela tá esperando. Ela tá só esperando. Oh, um minutinho, um minutinho, só esperar. Gente, pode fechar tudo aí. O que der pra fechar, pode fechar. Não, já aqui. fechou, já fechei, já fechei. Ah, porque é pediu ele de não saber questão. Eu não sei. Tem uma, tem uma, tem uma, tem uma, tem nós tem uma, tem tem uma, tem uma, tem uma, Não tá tem ah, não, é terrível. É é terrível. Na minha terrível. escada aqui? <risos> Mano, volta lá pra perto da sala que ela vai rushar. Eu tô na sala aqui, tá tudo fechado eu aqui Eu tô a sala. aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. E já era, ela não vai nem, nem entrar, cara. Nossa, nem tentou, nem tentou. Ah, se fodeu! Ah, oh, não, terrível, né? Falei, caralho, a mina ia ficar quieta ali. Nossa, foi 3 já? Já, yeah, isso aí foi rápido. Não é possível, eu não tava aqui alguma das partidas, eu não tava aqui, não é possível. Foi muito rápido essa porra. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também! Vamos detonar!